de um fit bicicleta ergométrica, tá? Eu vou fazer um unboxing e a montagem dessa bichinha aqui para gente se divertir um pouco, tá certo? Então, pessoal, vamos para um unboxing disso aqui. Agora, o interessante é que essa peça aqui eu comprei pensando que ela era brasileira, nacional, mas não é. Aqui está escrito ó, made in China, made in China. Eu vou fazer um box e vou fazer a montagem dessa pecinha aqui para vocês verem como é que monta, tá? Na verdade ela é um produto da, da Kikos, né? Não estou ganhando nada para fazer propaganda não, mas eu estava eu namorando essa tal de Kikos, que ela parece que é uma linha profissional, mas eu cheguei nessa daqui porque alcança 120kg, né? E, enfim, ela me atendia, então por isso que eu comprei essa V100 chamada pode um fit mas está tudo entrelaçado ali os caras vão na china eles dominam tudo compra bota marca que ele quer enfim isso aqui eu comprei na loja americano né paguei até barato paguei 580 por aí mais um de 60 chegou a 600 e poucos reais hoje ela já está custando comprei no comprei no black friday mas hoje já está custando aí um 899 vamos lá então eu vou abrir aqui ó Vou abrir aqui e vou ver qual é a chave que eu vou utilizar para hum, montar. Tá. Aqui nós temos aqui ó... O manual. Nós temos aqui o manual. Nossa, ela vem muito bem embalada pessoal. Ó, uma das peças. Não são uma peça. Eu quero lembrar vocês pessoal, que eu não conheço, nunca montei isso, tá? É a primeira vez que eu estou montando. Nunca montei isso aqui, certo? Então, <risos> vamos ver o que vai dar. Mas eu nunca montei isso aqui, não. Eu não conheço nada disso aqui. Só sei isso aqui, ó. Por exemplo, Isso aqui é o selinho onde a gente vai sentar, tá bom? Outra coisa que eu também sei o que é: é, que é esse aqui, que é o guidão. Dentro da caixa vem essa peça, que é o corpo dela, vem essa caixinha aqui, que eu não sei o que é, vem o guidão, vem essas duas peças e vem o selim, o selim, mas essa peça que eu também vou ver o que é, deve ser aquele negócio que marca, não sei o que é, vamos ver. Ah, pessoal, perdão, tem essa peça aqui também que está presa, tão presa aqui, ó. e mais essa aqui. Tá? Eu também não sei o que é, vou descobrir agora. O interessante da gente ser leigo e fazer o tutorial, é que a gente vai bem de encontro com a pessoa que está do outro lado. A pessoa também não entende. Quando você pega um profissional que já sabe o que está fazendo, o cara normalmente vai falar da linguagem dele. então. Muitas das pessoas às vezes explica tão rápido, que às vezes a pessoa fala, poxa, não entendi nada. Essas duas peças aqui, ó. Eu também não sei o que é ainda. Bom, então a princípio, as peças são essas aqui, ó. São todas elas aí, ó. Tá? Ali tá a bichinha. Eu vou mostrar pra você que tipo de parafuso que é a capa do catálogo, não sei se tá dando pra ver aí pessoal mas a gente vai ter uma noção aqui de como montar tá certo? um manual assim de como usar e como montar Vai tá explicando aqui direitinho ó. É bom bom pelo que eu tô vendo isso aqui é uma das bases é um dos pés, tá? vai ficar um aqui E o outro, esse maior parece ser o de trás e o menor é o da frente. Observando que ele tem um parafusinho aqui, deixa eu tirar aqui para a gente ver. Gente, observando que ele tem, ó, ele tem essas esses dois parafusos aqui que, é o que vai prender lá. Muito simples, tá pessoal? Eu vou explicar para vocês como é que faz. Um parafuso, tá? Nós vamos colocar aqui na posição que veio, tá pessoal? Ele vai atravessar aqui. Nós vamos colocar a arruela na posição correta. Ela é meia... Côncava, tá vendo? É um pouco côncava, tá? Seguindo sempre o mesmo sentido lá da. A mesma coisa, bota a arruelinha na posição certa e aperta. Agora eu vou ver qual é a chave certa para apertar isso aqui, para passar para vocês. Então pessoal, a chave que eu peguei, eu, a, o certo aqui é uma 17, tá? Mas como eu estou com uma 18 e vai servir, vai servir, eu vou usar ela mesmo, mas o certo é uma 17, tá? O processo é o seguinte: Passa... Mesmo processo, é então, um parafuso francês, tá? Todo pintadinho, direitinho. Olha, parece ser uma, um, um equipamento muito robusto. A sensação que a gente tem é essa. Pesado, aliás, todo mundo fala bem dela, por isso que eu comprei essa peça aqui. Eu comprei ela justamente por isso, todo mundo fala bem dela. Bom, encontrei uma chave 17, então não vou precisar mais da 18. Vamos dar o aperto, certo? O aperto, o aperto, pessoal, é sempre você sentir que deu aperto. Não tem por que ficar se esgoelando para não comer a rosto, tá? Sentiu que, que deu aperto, vocês param. os pés já estão no lugar, tá? Como vocês estão vendo aí são dois parafusos de um lado, dois do outro, lembrando que esse pé menor é o da frente e os pés maior, a base maior é a parte de trás, tá ok? Bem pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com esse caminho aqui que ele já vem preso aqui, tá? Pra ele não descer. E ele tá preso nessa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte metálica aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado porque ela vai entrar. Esse conector aqui, ó. Esse conector ele vai conectar com esse aqui, ó. Tá? Observando esse, essa travinha aqui que tem que coincidir com essa daqui, ó. Tá? Macho com macho, fêmea com fêmea. Tá certo? Não tem muito o que errar não, tá? Em relação a essa, esse conector. Sempre com cuidado para não soltar, porque é tudo muito sensível, tá bom? E essa parte aqui de dentro, essa parte metálica ali que tem um orifício, tá vendo? Ó, muito simples. Esse elástico vai sair, óbvio, né? Essa parte ali é que vai encaixar isso aqui, pessoal. Ó. Vai encaixar essa parte aqui, ó. Tá? Já tô explicando para vocês, porque talvez tá não, dê, não dê pra... pra... Então... Essa parte aqui, ó, vai encaixar nessa aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. E essa parte metálica aqui vai encaixar naquela, tá? Não tem erro nenhum. Quando você coloca aqui... Aí depois que você prender ele, é que você vai prender o tubo, né? Você vai prender o tubo aqui, tá bom? Já estou explicando para você de pertinho aqui, porque talvez quando eu for montar não dê para ver direito, tá certo? Bom, a chave que vai prender a gente vai manusear isso aqui, tá? É a chave essa chavinha estria aqui, ó. Essa aqui é a T40, essa é a medida dela. Eu tenho um joguinho de chave, aliás, eu tenho eu tenho tudo quanto é chave. Eu gosto de ter chaves em casa. Por acaso eu tinha, porque quem não tem, aí vai encontrar essa dificuldade. Eu já estou passando para vocês. É a chave estria, tá? tamanho T40. Não sei se tá dando para vocês verem como é que ela é. Ela é estriada, é tipo uma estrelinha. Tá bom? É mais ou menos parecido com a chave Allen, né? Na verdade é uma Allen, mas o modelinho dela aqui é de estrelinha. Eu acho que se chama chave, chave de estria. Não tenho certeza não, tá pessoal? Vocês me desculpem aí, mas eu tô explicando pra vocês. Eu posso deixar depois a, a foto dela quando eu for fazer a edição do vídeo, tá ok? Nós vamos prender agora o guidão, seguindo sempre a orientação de como tá a montagem. Essa parte aqui ó, tá vendo essa parte aqui? Ela fica pra frente, ela fica nessa posição assim, tá? Então nós vamos... ela, fica... ela vai ficar nessa posição. Lembrando que tem que prender esse fiozinho também, tá? Vou prender na outra peça. Um detalhe aqui. Eu falei pra vocês as, a chave que precisava, mas nem. Olha, ela já vem com a chave, tá? Eu me antecipei, né? Porque eu nunca conto com as peças que vem. Se vem com chave ou sem chave, né? Alguns fabricantes eles se preocupam em mandar a chave, mas não, nem todos mandam com chave. Por isso que eu me antecipo e já peguei a chave lá dizendo para vocês qual é a chave que usa mas ela vem com chave, ó, que, que bacana, ó. a chave de boca, né? são várias medidas, uma, duas, três, quatro, cinco medidas, uma chave Allen, a chave Phillips, que já vem presa nela mesmo, né? uma chave Phillips, e a Allen, a chave Allen, que vem nela, tá bom? Que é o aparelhinho que vem nela, que fica na frente. né? Completando aqui a, a parte dianteira dela, do bidão. Essa peça aqui vai encaixar nessa. Nós vamos antes colocar a pilha. Ela já, também já vem com pilha. Né? Ela já vem com a pilhazinha. Ó. Tudo da China, tá pessoal? Tudo da China. Todo cuidado é pouco para abrir tem uma travinha aqui ó o lado liso aqui sempre pro lado da molinha e o lado que tem essa pontinha aqui que é o positivo pro outro lado Vem? agora nós vamos colocar ela ela é presa nessa peça aqui tá Nessa peça, mas antes nós vamos passar o cabo, o cabo, essa peça é presa aqui, tá? É o encaixezinho que tem, não tem erro também, ela está pronta, tá? E agora nós temos que encaixar ela aqui, ó. Observando sempre as polaridades aqui, tá? Onde tem uma garrinha, é onde vai ficar presa nessa abazinha aqui, ó. Tem uma travinha aqui que vai ser presa nessa outra travinha aqui. Colocou, ó. Não tem muito o que errar, não. Aprendeu, joga-se pra dentro aqui, ó. Agora nós vamos pro selinho. O selinho a gente tira isso aqui e prende ele aqui. ele também vem com... Pessoal, eu estou me admirando, porque o pessoal fala muito de China, mas a China é um mundo. Lá na China tem o que presta e o que não presta. Depende do que as pessoas que vão lá comprar querem. Se você for lá querer comprar coisa boa, você vai comprar coisa boa. Tá aqui está o muito fofinho, Tá? Ele vem com um revestimento muito bom. Eu acredito que não machuque. Já vem com umas três porquinhas aqui. Nós vamos soltar as porquinhas. É muito simples o cilindro, tá? Vamos tirar aqui. Vamos Inclusive a arruelinha aqui é de pressão. Quando vocês forem apertar ela, vocês vão sentir que ela não, parece que não quer entrar, mas porque é essa mesmo, ela tem uma borrachinha de pressão, para dar pressão. Ela só entra na chave, tá certo? Eu não sei nem que chave é essa aqui também, vou ver agora. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Agora a gente vai apertar. Já está apontado. nós vamos apertar. Então, como eu disse para vocês, ah, bem, com a chave eu não vou nem me preocupar em buscar a chave. Uma dessas chaves aqui que eles mandam, serve para apertar. É essa aqui, ó. Pronto pessoal, tá montadinho, é só colocar no lugar. A, pres... A... A colocação dele, ele tem os reguladores aqui, como vocês estão vendo, os furos, e é preso com esse com essa porcona aqui, ó. Tá? É muito simples. Vou virar ele aqui pra gente ver. Muito simples. Olha. Aqui está ele, ele tem um orifício bem aqui no fundo, aqui, ó. Tá? É só introduzir ele aqui. E fazer a marcação que melhor se adequa a você, se adapta a você, tá? Então nós vamos fazer um teste aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, ó. Vai ficar aqui por enquanto, tá? Ó, vamos deixar ele aqui por enquanto. Então vamos fazer agora a colocação do pedal. Pedal, muito simples também, aqui está ele. São dois, dois pedais e duas fitas protetoras dos pés para não escorregar. Então aqui está o pedal, tá pessoal? Segundo aqui a instrução, a colocação é nessa posição aqui, ó. Essa parte aqui é para trás e essa arredondada aqui, essa arredondada é para frente. É só chegar aqui, ó, e girar na posição. Nós vamos precisar novamente da chavinha. Pronto. Já deu aperto. Querendo colocar a fita? A fita é. Acho que é a coisa mais fácil que tem, né? Vou colocar de um lado. Não tem muito mistério também não. Colocou do outro, você também regula aqui, tá? Aí é de acordo com cada um, lógico, né? De acordo com o pé de cada um, tá? Prontinho, pessoal. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é a bicicleta Podium Fit V100, que é da linha, eu acredito que seja da linha da... Kikos, porque ela veio com a nota fiscal da, da Kikos, tá? É, mais uma vez eu quero frisar que não é fabricação nacional, ela pode até ser montada aqui, mas eu acredito que nem isso, porque na caixa vem escrito Made in China, vou mostrar mais uma vez, porque tem gente que tem pavor da China, então tá aqui ó, Made in China, e é essa bicicleta aqui ó, tá? Bicicleta ergométrica pode no um Fit V100. Tá certo? Ela vem com o manual, repito, é uma bicicleta muito boa, ela pega até 120 kg, ela atende a pessoas que pesam até 120 kg, ela vem com o manualzinho tudo direitinho, você acabou de assistir aí é, o tutorial, um, um box, mostrando o que vem nela, né, a chegada, a abertura e a montagem dessa maravilha aqui, tá? Nós vamos perder umas calorias agora aí, tá bom? é isso aí pessoal tem um controle tudo direitinho me parece uma bicicleta muito boa o selim dela é muito fofinho eu por enquanto assim a grosso modo né já me apaixonei ok bom pra você que assistiu o vídeo muito obrigado desculpa se ficou longo tá mas eu gosto de explicar direitinho para não ter dúvida. mas se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários na medida do possível nós vamos responder não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre aviso vez de novos vídeos, tá bom? Eu sou o Josemi, eu também tenho um canal Josemi de Deus e tenho esse canal, JD Tutoriais. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.